Olá pessoal, venho apresentar para vocês um curso sobre pedagogia hospitalar. Claro que a pedagogia hospitalar tem tudo a ver com a inclusão. Precisamos estar onde a criança está. Com isso, tenho uma grande proposta para vocês. Faça sua inscrição, participe das aulas online. Teremos uma oficina para fazer a nossa culminância. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Conto com vocês!